Então eu vou retomar um pouco o assunto das rotações, que foi iniciado na outra aula. Né? Eu vou é, repetir em parte, explicar um pouco mais em detalhe. Então, começando pela cinemática das rotações. Por que é necessário a gente falar das rotações? Bom, imagina que a gente tem um disco, certo? E a gente tem dois pontos nesse disco. Eles estão alinhados com relação ao centro, né? então... Uma linha que passa por um, passa por outro, uma linha radial. O disco gira, então esse ponto vem pra cá, esse ponto vem pra cá, né? então eles continuam alinhados, eles estão fixos em cima do disco, mas vocês podem ver é, que o movimento de cada um deles não é um movimento retilíneo. E além disso, nota que, que o verde percorre um caminho maior do que o vermelho. Se tivesse um outro ainda intermediário, percorreria um caminho que tem uma distância entre a do vermelho e a do verde. O que acontece é que a distância percorrida por cada um deles é diferente. Quanto mais longe ele, ele estiver do centro, maior vai ser a distância percorrida. Né? É, então, é difícil... Olha, imagina que são pessoas caminhando numa praça circular. A pessoa verde teria que caminhar muito mais rápido para chegar junto no outro lado com relação à pessoa vermelha ou com relação a uma outra pessoa bem central. Então, cada um deles tem uma velocidade. Né? Vou botar assim, né? A velocidade do verde é maior que a velocidade do rosa que é maior que a velocidade do vermelho. Né? Mas todos eles fazem uma, uma volta completa ao mesmo tempo. Então, mesmo o mesmo ângulo que eles estão descrevendo é o mesmo. Então seria mais interessante, é mais interessante a gente tentar descrever o movimento desses objetos em termos de, de variáveis angulares, quer dizer, um, um ângulo de início, um ângulo final, e um deslocamento angular. Como que a gente faz isso? Bom, vamos pensar nas definições de ângulo, né? Então, eu tenho um objeto aqui que é descrito, né, por uma distância. Vou colocar uma distância r, né, que é essa distância até o objeto e um ângulo. Esse objeto está se movendo uma distância fixa com relação à origem, né? quer dizer, ele está se movendo num círculo, o raio continua fixo e ele vem daqui até aqui, então agora ele está, eu vou botar ângulo inicial e ângulo final, ele continua a mesma distância, mas agora é outro ângulo, né? então vou, vou só fazer rapidamente o desenho de novo para ficar mais claro, ele estava aqui, com esse ângulo, digamos assim. E olha, a distância continua a mesma, então... Ele veio para cá com esse ângulo. A distância dele até a origem continua a mesma, quer dizer, ele está executando um círculo, um movimento circular. Então a gente poderia falar no deslocamento dele. mas, no caso, deslocamento angular que seria delta teta final menos inicial ou, na notação que a gente usava antes, teta menos teta 0 ou teta final menos teta inicial, como vocês preferirem. Mas a ideia é que da onde ele parou menos da onde ele saiu é o deslocamento angular. Da mesma forma... E daí agora a gente vai fazer De maneira bastante análoga Ao que a gente fez no movimento retilíneo uniforme né? A gente também pode definir velocidade Angular Que vai ser o que? Deslocamento Por tempo Então eu estou pensando Que entre ele vir daqui até aqui Transcorreu um certo intervalo de tempo Aí isso eu chamo de homem Vamos só pensar um pouco Retomar um pouco a questão dos ângulos né? Quem não lembra disso Claramente volta lá na aula De ângulos e trigonometria E, e, e Coisas parecidas né? Que tem uma aula que, que faz uma revisão De todos esses conceitos né? Como que a gente mede um ângulo? Eu tenho uma fatia de pizza Como que eu meço o ângulo dessa fatia de pizza eu meço o arco, divido pelo raio, essa, isso é uma distância, pego uma fita métrica, meço uma distância, isso é uma distância, pego uma, uma régua, meço essa distância e isso, por isso, vai me dar o ângulo em radianos. Por que, que eu estou dizendo, falando é, assim, de maneira, pega uma fita métrica e mede? Porque a gente está tá acostumado a falar nos ângulos a partir da convenção dos graus, né? Ah, isso é zero, isso é 90, isso... Tudo bem, isso funciona para outras coisas, mas na geometria, vamos deixar isso de lado por enquanto, de vermelho, tá? Vamos esquecer os graus. Por, enquanto. por que, que a gente vai esquecer os graus? Porque em geometria é muito mais simples partir da definição dos ângulos em radianos. Por quê? Porque é simplesmente uma distância. Se tem 4, 5, 6 centímetros, 7, 8, 9, 10 centímetros, divide centímetro por centímetro. Vai te dar uma proporção, certo? Então o ângulo vai te dar uma proporção entre o, o arco e o raio. Como isso não tem é, unidade, porque a gente está dividindo metro por metro, centímetro por centímetro, unidade de comprimento por unidade de comprimento, a gente costuma anexar a palavra radiano para dizer que, que aquele número que está aparecendo ali, esse, por exemplo, né? aqui estou só dando um exemplo, esse número que está aparecendo aqui se refere a essa razão, da definição dos ângulos em radianos. Aqui, nesse caso, está me dizendo que o arco tem uma vez e meia. Então, olha, se eu pudesse... Vou usar a folhinha como unidade de medida. tá? Significa que o meu arco vai ter uma vez e meia. Então, vou fazer de maneira aproximada, né? só para a gente pensar na ideia. O meu arco vai ter uma vez... Uma vez, olha, aqui tá meu raio, isso aqui é meu raio, tá? O meu arco vai ter uma vez e meia o raio, então isso aqui é um ponto radinho, tá? Meu desenho está ruim, mas eu acho que vocês entendem a ideia, então é muito simples medir ângulo dessa forma, tanto da, na maneira prática, pegar uma fita e medir o, o ângulo de um pedaço de pizza, por exemplo, de bolo, né? E também é muito fácil geometricamente trabalhar com isso, porque se eu, tenho, se eu tenho o raio e o ângulo, vou botar a definição aqui em vermelho, se eu tenho o raio e o ângulo, eu multiplicando o raio e o ângulo eu tenho o comprimento do arco. Então fica muito simples de, de transferir as medidas, né? Eu tenho isso, isso, quero isso, tenho esses dois, quero esse, e assim por diante. Tá? Isso vai ser muito útil na, nas nossas definições de, de ângulos, é, porque a gente está usando comprimentos, então é muito mais simples do que trabalhar com graus que a ideia dos graus é útil para a gente pensar porque é muito fácil de memorizar né porque porque a gente sabe que um ângulo reto é 90 né E daí 2 180 270 360 e tal mas para fazer contas não é muito simples tá qual é o tamanho do arco qual é o tamanho do arco quer dizer qual é esse tamanho? para um, uma fatia de pizza que tem 10 centímetros de raio e 30 graus. Tu vai ter que converter em radianos. Se eu tivesse te dado esse valor do ângulo em radianos, tu só multiplicava pelo 10, tinha isso. Tá? Bom, agora, só lembrando, se eu pego toda a circunferência, o comprimento de toda a circunferência, tá? Meso essa distância, pego uma fita métrica, boto em torno de um tonel, meço toda a circunferência, divido pelo diâmetro. Qualquer circunferência, isso dá quanto? 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, e vai embora. Que pra gente não escrever sempre esse número e de mesmo a gente estando truncando. E estar tá sempre inexato A gente chama de π tá? Por que, que é assim não sabemos A estrutura do, do nosso espaço Mas qualquer circunferência Que tu fizer isso tá? Vai dar esse valor Quer dizer, numa circunferência tem, Então, se eu dividir pelo raio Toda a circunferência Pelo raio vai dar 2π e por isso que a circunferência de todo, o perímetro de toda a circunferência é 2πr. Então significa que cabem, 2π dá 6 em alguma coisa, cabem 6 raios aqui. 1, 2, 13 e um pouquinho, 13 e 14. E vai indo até fechar 6 e 28. Tá? Isso tudo está explicado né, nesse vídeo em que a gente revisou essas ideias, né? Então essa velocidade angular média que eu estou chamando de ômega, né? É delta por delta t, e logo ela vai ser dada. A unidade delas vai ser ângulo por tempo ou radianos por segundo. Tá? Então, por exemplo, um objeto que está andando a pi radianos por segundo, está fazendo o quê? Saiu daqui, daqui um segundo, está aqui. Daqui dois segundos, está aqui. Daqui três segundos, está aqui. Quer dizer, meia volta por segundo. Só que a gente mede em ângulos e não em voltas. Tem outras unidades, por exemplo, RPM. Rotações por minuto, que significa. Se usa, por exemplo, para designar rotações de máquinas, né? Bom, então 1 um RPM, uma rotação por minuto, uma rotação significa 2π radianos. E 1 um minuto, 60 segundos. Então 1 um RPM é π sobre 30 radianos por segundo. Tá? Também tem, menos comum, mas tem CPS, ciclos por segundo. O que é um ciclo? Uma volta completa. Então, se eu quiser saber quantas voltas está dando por segundo, seria mais importante eu usar essa unidade. Então, um ciclo por segundo, um ciclo, dois π radianos por segundo. Então, um ciclo por segundo, dois π radianos por segundo. Bom, da mesma forma, eu posso... Uh, seguir e definir aceleração Angular O que, que é a aceleração? A variação da velocidade Num intervalo de tempo E isso eu chamo de alfa Só que agora Como é a aceleração angular É a velocidade angular E no, em que unidade eu vou medir isso? Radiana por segundo ao quadrado Tá? Então se vocês.. Então a gente tem é, basicamente duas definições, né? Velocidade média, que é isso. Aceleração, que é isso. Tá? E a definição de média, definição matemática, né? Final mais inicial dividido por 2. Então se vocês lembram que a gente tinha umas equações muito parecidas, né? vou colocar elas vou aqui. Né? A gente tinha assim velocidade média, aceleração, definição de média, é... e o que, que a gente fez com isso? A gente abriu uma delas. A gente abriu essa, substituiu isso aqui dentro, usou essa definição, acabou naquelas três equações da cinemática, da cinemática do movimento retilíneo, né? Depois substituiu, isolou o tempo aqui, substituiu na outra. Acabou com uma que não tinha o tempo envolvido. Bom, se a gente faz um procedimento exatamente análogo a esse, só que agora com todas as grandezas angulares, a gente vai acabar com equações idênticas a essas, só que nas grandezas angulares. Então, vamos fazer é, uma analogia entre as duas coisas. né? Movimento retilíneo uniformemente variado, Movimento circular. Né? Então, aqui a gente tinha distância, aqui a gente tem distância angular, aqui a gente tinha velocidade, aqui a gente tem velocidade angular. Aqui a gente tinha aceleração, aqui a gente tinha aceleração angular. Com, quais são essas definições? Se eu estou falando de média ou não, daí depende do contexto. Certo? Então, da mesma maneira, então o que eu, o que eu poderia fazer aqui? Né? Eu poderia pegar essa equação ou essa equação e escrever assim: θ é igual a θ0 mais velocidade vezes t. Tá? E o que é velocidade média sobre 2? Então, eu substituiria aqui. Mas por outro lado, eu sei que ômega é ômega 0 mais alfa t por essa equação. Então essa equação ficaria. Aqui fica ômega 0 t. Como tem dois ômega 0 corta aqui, aqui fica 1 um meio de alfa t ao quadrado. Quer dizer, eu acabo com uma equação análoga à que eu tinha antes. Eu fiz rápido, porque é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente para as variáveis lineares. Que é o que a gente tinha antes. Certo? E da mesma forma que eu tinha isso, E finalmente. Então aqui o movimento linear. Aqui o movimento angular. Tem uma analogia, é na verdade é construído assim, né, para ter uma analogia completa. Entre os dois tipos de movimento, de maneira que a descrição é a mesma, só que um em variáveis lineares, o outro em variáveis angulares. Então, bom, existe uma pequena dif diferença é, no movimento angular, ou, ou uma aceleração adicional no movimento angular, que a gente vai discutir logo em seguida. Então, essa. É uma particularidade, mas antes disso, vamos pensar entre a relação entre as variáveis lineares e angulares. Bom, de novo a nossa definição de ângulo. Né? Então, por definição, isso é isso. Então, a gente tem que essa distância, esse comprimento, é igual ao ângulo vezes esse comprimento. Tá? Bom, ou se preferirem, assim. Bom, num deslocamento, né? então, supondo que o R é constante, quer dizer, eu estou andando num círculo. Se eu faço um deslocamento angular, a isso vai corresponder um deslocamento linear. Né? Agora, se eu divido as duas equações pelo intervalo de tempo transcorrido, isso o que é uma distância num certo tempo? É a velocidade. O raio permaneceu constante. Tá? A maneira é, mais.. É, precisa correta de fazer isso é a gente pegar essa equação e derivar ela com relação ao tempo tá? então o derivar seria fazer isso que eu estou fazendo, mas com o limite do delta t indo para zero né? quer dizer o delta t muito pequeno, que seria o equivalente a uma derivação né? mas a gente como vocês ainda não estão plenamente capacitados no cálculo de diferencial integral, a gente está fazendo de uma maneira é, mais compreensível para vocês. Então a gente tem essa relação. Olha, o que, que ela está me dizendo? Num certo movimento, tá? numa roda que está girando, imagina que, que eu tenho uma roda que está girando com velocidade angular constante. Qual vai ser a velocidade de um objeto que está a uma certa distância? do centro. Vai ser isso. Esse objeto tem uma velocidade que vai ser dada por isso. Quanto mais longe ele estiver do centro, quanto maior o raio dele, maior a velocidade linear dele. É o que a gente falou lá no começo. Eu não coloquei os vetores, mas instantaneamente E os vetores vão mudando continuamente de direção, certo? Então, outra maneira da gente colocar essa equação é, é assim, né? Isso me diz que se eu tenho, vou fazer um, um círculo maior, eu tenho vários, vários formigas aqui em cima de um disco que está girando. Elas não precisam estar tá alinhadas, né? Cada uma delas tem uma certa distância. cada uma delas tem uma velocidade, elas estão fixas no disco e o disco está girando, certo? Elas estão fixas e o disco está girando, cada uma delas tem uma velocidade, vetorialmente ou em módulo, essa aqui é maior que essa, que é maior que essa, que é maior que essa. Se eu dividir a velocidade, se eu dividir a velocidade da 1 um pela distância que ela está, vai dar igual a velocidade da 2 dividido pela distância que ela se encontra do centro, que vai dar igual a velocidade da 3 dividido pela distância da 3, que vai dar igual a velocidade da 4 dividido pela distância da 4 e tudo isso dá uma constante que é ω. Então por que, que a gente descreve o movimento por ω? Porque justamente ele é uma grandeza que é igual para todas as partículas que estão se movimentando junto no disco, que estão realizando o mesmo movimento é, circular. Tá? Então, a gente tem essa relação. Se eu derivo, de novo, o raio é sempre constante, eu estou pensando no um movimento circular, o que de define um círculo é o raio ser constante. Então, de novo, se eu derivo essa equação com relação ao tempo, isso dá uma aceleração. Isso dá uma aceleração. Então, eu tenho relação entre as variáveis angulares e as variáveis lineares. Bom, eu disse que tem dois tipos de aceleração, então a gente vai ter que discutir um pouco essa característica, né? é, Bom, como assim dois tipos de, de aceleração? Que aceleração é essa? Essa aceleração é o seguinte: um objeto está aqui com uma certa velocidade. O que essa se existe alfa, se alfa é diferente de zero, significa que delta ou ômega é diferente de zero, ou seja, está aumentando o ômega, tá? ou, ou, ou diminuindo, né? mas vamos pensar em aumentando. Tá? Vou dar o um exemplo com aumenta. O ômega está aumentando, então, V aumenta ou diminui. Vou colocar tudo para ficar correto. Então, significa que daqui um pouco ele vai chegar aqui, ele está aqui. Daqui um pouco ele vai chegar aqui e a velocidade dele está maior. Vou exagerar. Tá? A diferença em módulo, lembre isso são vetores. Tá? Eu não estou fazendo a discussão vetorial ainda de todas essas equações. né? mas todos, todos esses objetos são vetores, então em módulo ela cresceu, isso significa que deve ter uma aceleração agindo nesse sentido, tá? e por isso a gente chama essa de aceleração tangencial. Por que, que eu digo que tem dois tipos de aceleração? Então, é, o que, que a aceleração tangencial faz? Modifica o módulo de V. Oh, isso é o modo de V. Por que, que eu digo que tem duas acelerações? pensar de novo numa partícula, se movimentando. Imagina que isso é um círculo, tá? Meu desenho não tá bom. Ela tá aqui. V daqui a um certo instante, ela tá aqui. Se eu penso vetorialmente, é outro vetor. Por que, que é outro vetor? Porque ele mudou, esses vetores não são iguais, se eu fizer um menos o outro, aqui está V, aqui está V linha. Tá? A diferença entre eles... Mesmo que, importante, mesmo que o modo deles seja o mesmo. Mas o vetor mudou. Está claro aqui que se eu subtrair um do outro, eu tenho um vetor. Então, imagina que transcorreu um certo ângulo. Tá? Vamos pensar que essas coisas, para isso funcionar bem, vamos pensar que essas coisas são muito pequenas. Tá? Então, transcorreu um certo ângulo muito pequeno. Dθ. Tá, vamos começar a usar um pouco a, as ideias e a notação do, das diferenciais. Né? Então, esse, eu tinha o um ângulo aqui, né? eu, tô, eu peguei esse vetor, botei ele aqui, só para a gente fazer essa ilustração. Se o delta é bem pequeno, isso que, que mudou... Tá? Isso que mudou, eu posso chamar de dv. Né? Se vocês ainda estão confusos com as diferenciais, pode pensar sempre que isso é um Δθ, um Δv, em que o Δ é bem pequenininho. Tá? Mas isso, isso é um triângulo, quando isso é muito pequeno, eu posso aproximar isso por um arco. Né? Então, quanto que vai ser o dv? Vai ser... A largura do raio Vezes o dθ Certo? Estou usando aquela mesma definição que Qual é o tamanho disso? É isso vezes o ângulo Por que, que tem que ser pequeno? Porque isso aqui é uma reta Mas então quando é bem pequeno Esse arco se confunde com a reta e Por isso que eu estou dizendo que tem que ser dθ E dv Agora então derivando isso com relação ao tempo, o que, que é isso? A aceleração. Como o módulo é constante, continua igual. dθ dt. Bom, desculpa, eu vou colocar para ficar claro para vocês. Né? Isso é o A. dθ dt é um homem. Mas eu já sei que ômega também é v sobre r, então eu já sei daqui que ômega é v sobre r, então eu também posso escrever isso, ou seja, que aceleração é essa agora, bom, essa aceleração não está mudando o módulo. O que, que ela está fazendo? Está mudando a direção e sentido. Então, aonde que ela está agindo? Ela deve estar tá agindo aqui. E por isso ela é chamada de aceleração radial. Ou centrípeta. Centrípeta significa em direção ao centro. Agora, notem uma coisa muito importante da votação. Essa aqui nem sempre existe. Nem sempre existe. Por quê? Porque se o objeto está girando com velocidade constante, o módulo é igual. Se não modifica o módulo, não modifica V. Não tem V, não tem A, não tem A, não tem, A, não tem alfa Agora, essa aceleração sempre... Existe, ou sempre é diferente de zero, no movimento circular. Por quê? Porque é justamente essa aceleração que faz com que o movimento circular aconteça. Vamos pensar melhor. O que seria essa aceleração? Vamos pensar num exemplo é, prático dessa aceleração. Eu tenho uma pedra na ponta de um cordão que eu estou girando. Então. Então, eu tenho uma pedra amarrada num, num cordão, num barbante, que eu estou girando. Está aqui é a minha mão eu estou girando. Olha, vou girar para o outro lado agora. Ele está aqui. Para ele fazer um movimento circular, daqui, um breve momento, tem que estar tá aqui. E depois aqui. E depois aqui. Quem está que fazendo isso? Quem está fazendo isso é a tensão no barbante. A força que surge no barbante, executada pela minha mão, que faz com que essa velocidade mude continuamente. Essa aceleração radial ou centrípeta está me dizendo o seguinte. Bom, se tem uma aceleração, tem uma força. Então, eu também poderia falar numa força radial ou força centrípeta, que é... Está me dizendo o seguinte. Se eu quero fazer uma volta uma circunferência de raio R com uma velocidade V, eu preciso produzir uma força dado por isso. Se a força for menor, cortei o cordão aqui, nesse ponto eu cortei o cordão, o que, que acontece? A pedra vem embora. Como que ela vai embora? Movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton. Na ausência de forças, o corpo executa um movimento retilíneo uniforme. Então, se eu quiser executar um movimento circular, eu tenho que produzir uma aceleração radial ou centrípeta. Então, ela é muito importante no movimento radial. Ela sempre vai existir. Tá? E, daí, e a gente tem que pensar no, no significado das duas. Essa é uma particularidade do movimento radial que não existe no movimento retilíneo. Então vocês têm que pensar particularmente no significado dessas duas acelerações. Tá? A seguir, então, a gente fala da dinâmica da, das rotações, que é entender qual, como funciona a força numa rotação. É a força que importa? Depende de onde eu aplico a força? E daí a gente vai introduzir o conceito de torque.